Aqui é o Meus Putos de Lá, Estamos lá para mais um vídeo e finalmente vamos apresentar mais um carro que eu comprei, desculpem lá se tiver um bocadinho mais de ruído, é que hoje está um bocadinho ventoso, até vos posso mostrar aqui as árvores, mas eu tinha que vos apresentar este carro hoje. Se vocês seguem as minhas redes sociais, nomeadamente o Instagram, viram que eu comprei um carro novo, viram que eu adicionei a foto de um livreto, que é o mistério que normalmente as youtubers fazem, e sim, comprei um carro novo. Mas antes de vos mostrar o carro, permitam-me uma explicação, eu quando comecei este conteúdo deixar carros abandonados, esquecidos, etc, como vocês queiram chamar e recuperar para fazer tema. Alguns deles é efetivamente para guardar. Foi o caso do G40, foi o caso do Del Sol. Esses carros são carros que eu gosto efetivamente para guardar. Outros eu tenho que inevitavelmente comprar, para vender, para fazer conteúdo. E como eu disse no meu último vídeo, eu gostava de me afirmar neste conteúdo, que é comprar, recuperar e vender. Permitia-me ter sempre novos projetos, permitia-me ter algum dinheiro para investir noutras coisas e tirar o meu próprio lucro, ok? Porque andar a investir sem ter retorno, digamos, não faz sentido. Um dos últimos que eu achei foi este Corsa GSI, que a malta, muita malta desvalorizou, que isto nunca ia andar, nunca será o rival de um cup, etc. Mas ele tem surpreendido e a malta já viu uns vídeos, já viu umas coisas, ele tem surpreendido. E depois outros comentários que eu recebi, dos mais puristas, é que este não era o verdadeiro Corsa B GSI porque este já é a segunda versão já tem quadrante do Tigre já tem algumas diferenças com o verdadeiro GSI independentemente disto ser um GSI mas que o verdadeiro GSI era o primeiro, a geração tipo até 94 acho que é só até 94 não sei se é 95 ainda se esta geração que a malta fala com o C16XE este traz o X16XE já é mais recente, já não usa o mesmo sistema de MAF, etc já tem outras diferenças, mas malta eu não quero que vos falte nada. Se eu tinha a segunda versão do GSC, agora tenho a primeira versão do GSC. Agora temos dois Gsis primeira versão C16XE, segunda versão X16XE para que não haja chatices, pronto, temos as duas versões. E vocês agora dizem: pá, eu, eu, outro conteúdo repetido. Pá malta, como eu tinha dito no início do vídeo, eu quero afirmar-me neste conteúdo: Co achar carros, recuperá-los, documentar tudo e vender para dons que os tratem efetivamente bem. Inevitavelmente, se me aparecer outro GSI. Se me aparecer outro G40, se me aparecer outro Cup, pá, os carros poderão ser iguais ou semelhantes, mas as avarias vão ser outras, as peças usadas vão ser outras, o conteúdo vai ser outro. E digamos, a gente aqui em Portugal não tem assim tantos carros, nem abandonados, nem diferentes destes que a gente tem conseguido apresentar. Tanto vocês veem com os canais de carros. Quando filmam carros, a gente tem muitos ibises, tem muita coisa repetida, porque é o que temos cá. Espero que vocês, do fundo do coração, me apoiem neste conteúdo, independentemente de ser um carro igual ou não. Vamos ter novos vídeos, vamos ter novas avarias, vamos ter novas coisas para fazer e vamos, acima de tudo, recuperar mais um uma lenda, mais um carro épico e mais um GC. E agora, vocês desenganem-se se acham que este carro está espetacular. Não, não está os vídeos podem enganar, o carro assim vídeo pode ter muito bom aspecto, mas este carro eu encontrei o mesmo, mesmo maltratado. E o antigo dono disse-me, Paulo Yuri, ou tu ficas com este carro, ou se calhar o destino deste carro vai ser tipo sucata, porque o carro precisa de muita coisa, ele não estava financeiramente uh, bem para o arranjar, ele não estava para vender o carro assim a malta para estragar, gostava de ver o carro ser assim recuperado, porque tinha um carinho pelo carro, porque foi o carro que lhe custou a comprar, e ele não queria ver o carro assim destruído em algum pintas, uh, e gostava de ver o conteúdo. Como tal, contactou-me, fechámos aqui um preço, mas o carro estava efetivamente um bocado desgraçado. Eu já arranjei algumas coisas, já corrigi algumas coisas. Epá, muitas delas é desleixo ou deixar andar, partiu logo que se arranja, desencaixou logo que se encaixa e eu já fiz algum trabalho de casa e já comprei algumas. Uma das coisas que eu já fiz, por exemplo, ele tinha este botão partido, ok, já arranjei, está a funcionar. Tinha isto partido, já arranjei, está a funcionar. Tinha esta manete, na minha opinião, completamente errada, já arranjei uma original e já está a funcionar. Agora, não tem esta tampa, ainda não consegui arranjar não tem as forras, não tem colunas este volante também, na minha opinião está completamente errado eu já tenho ali outra coisa para montar estes bancos foram estofados, ok estão estofados, está fixe, cintos vermelhos um pormenor muito bacana, os cintos vermelhos estão espetaculares, mas isto é um quadrado eles forraram por cima do quadrado eu vou ter que dar um jeito nisto, tentar fazer efetivamente aqui o quadrado Pá, eu de interiores não tem mau aspecto, Pá, eu vou corrigir estas coisas, mas de interiores até não tem mau aspecto. Tem aqui umas coisinhas para arranjar, já tem os cintos vermelhos, já tem o teto e os pilares completamente pretos, é uma cena já muito fixe. E digamos que no geral não está assim tão mau, é mesmo, mesmo, mesmo delay. De Cá fora temos muita coisa errada, por exemplo aqui no motor perderam esta pecinha, meteram uma abraçadeira. Aqui provavelmente isto tem uma fuga, é a fita isoladora, aqui e aqui. Falta-lhe a tampa, Epá, uh, o para-choque está aqui desencaixado, nunca ninguém encaixou isto. Isto é só encaixado, eu estive a ver os apoios, não estão partidos, não estão nada. É só encaixado. Aqui na lateral já vai de gostos. Há quem goste muito desta jante do Tigre, eu também gosto, fica muito bem neste carro. Mas se eu conseguir arranjar assim umas originais, eu vou colocar as jantes originais. Já tem uma travagem porreirita à frente. Já está também rebaixado, mas está rebaixado com aqueles coils assim baratos eu vou tentar também arranjar outro tipo de suspensão uma coisa fixe é que já tem pneu 195 50, 15 e já está legalizado se bem que eu volto a repetir vou tentar arranjar uma jantezinha daquelas se vocês aí tiverem umas, quiserem umas destas e tiverem uma daquelas eu faço troca a troca e isto tem pneus novos aqui na lateral outra coisa errada não tem as saias e tem apenas as abas do Corsa Sport se vocês forem ver aqui Falta-lhe aqui esta saia, ok? Que vai pegar ali atrás, fica logo outro aspecto. Mas este não tem, provavelmente roubaram, quer que seja, não sei. Não faço ideia do que é que aqui. Mas, se vocês virem assim a lateral e depois virem esta, completamente falta aqui qualquer coisa. E vamos tentar arranjar também as saias. Aqui atrás, igualmente, temos coisas erradas. Tiraram a escova, provavelmente, a ah, era peso e para andar mais. A fechadura, não funciona este símbolo atrás em autocolante também, pá, na minha opinião, completamente errado tem um escape de rendimento que eu também vou querer tirar e depois tem aqui a cereja do topo do bolo o Aloron descolou, o que é que a gente faz? mete um parafuso, mete um parafuso aqui, e um parafuso aqui, e pronto, o alvorão já está a ficar. Agora o que é que a gente tem que fazer? Tem que tirar isto, tem que tapar o buraco, pôr aquela colazinha do alurão, e claro, o não custava nada ter feito bem logo à primeira, logo à primeira. Mas cá fora também tem coisas porreiras, por exemplo, já tem estes choventezinhos, como eu não tenho, e por cento não, dá muito jeito. Estas óticas dão um ar de carro mais velho, e estas dão um look logo muito mais agressivo de carro muito mais fixe, este já tem ar-condicionado, por acaso este não tem e pá, digamos este carro já tem uma barra, uh, digamos este carro tem uma boa base para recuperar eu acredito neste carro, e eu acredito neste projeto se viermos aqui dentro ao meu bunker, eu já tenho aqui umas coisas que eu vos tinha dito que já fui arranjando olha aqui este meu gs com um aspectozinho brutal como vocês viram, aquele carro atrás não tinha aquele o tinha um autocolante, mas eu já arranjei aqui os símbolos, este símbolo veio do Zaragata, é um símbolo feito em impressora 3D mas epá, é tal e qual, aliás este é um original, todo desgraçado, né? já está velhinho este é um feito pelo Zaragata e vocês quase não conseguem ver as diferenças e digamos que no meu tem, está espetacular já arranjamos aqui um escape original já arranjamos umas colunas já arranjámos o volante. O volante é muito semelhante a um GSI, se bem que o do GSI tem aqui um bordado, se não me engano, tem um bordado e faz o volante mais grosso. Agora, em termos de desenho, é o mesmo. Falta aqui um bordado. Se calhar eu depois faço ainda esse bordado para ficar mesmo, mesmo igual, mas ao menos já não temos aquele volante race e temos um volante como vem de fábrica. Já arranjámos também aqui a tampa para colocar ali. Arranjámos aqui também as partes de baixo das porras da porta, que é o que falta ali para a gente encaixar. Estas não são pretas. Mas ainda vamos dar aqui uma pinturazinha e vão ficar tal e qual, porque isto pintado vocês nem topam a diferença. E, por exemplo, há coisinhas que a gente arranja e fica logo com o melhor aspecto, como, por exemplo, só fazer isto. Só fazer isto. Chegar aqui, ok, temos que tirar aqui a tampa. Tiramos a tampa do óleo. Ok, colocamos aqui isto. Depois falta apertar estes parafusos. Colocamos aqui esta tampa e pronto. Era só isto. Era só isto. Isto é apenas arranjar a outra peça que falta aqui. Aqui é arranjar um tubo para aqui. Pá! Há coisas que é só um toquezinho e o carro fica logo outra coisa, meu, outra coisa. É o que eu tenho vindo a fazer, como vocês viram ainda faltam muitas peças, mas pouco a pouco vou comprando. A malta, eu às vezes faço posts no Instagram e tal, e a malta dá-me preço disto, dá-me preço daquilo, depois eu vejo o melhor preço, claro, a gente tem que tentar reparar pelo melhor preço. E, e vou recuperando assim, aos poucos e poucos, este GSI, que para os puristas é o Verdadeiro Jesse. Voltando aqui dentro, aproveito para vos mostrar como é que vai ficar o carro com o volante montado. Vai ficar assim, ok? Ok? Em vez de este, este vai ter que sair fora com esta invenção. A buzina é aqui, Pá, não, isto para mim não faz sentido. Quero a buzina no sítio certo, quero o volante no sítio certo e quero isto original. Como vocês estão a ver, o carro tem 205 mil km, tem o quadrante antigo com ponteiros vermelhos, etc. Se vocês me perguntarem, sim, o carro trabalha sem problemas, eu vou pôr aqui a chave. Ok, vou dar a volta à chave, já ver se tem bateria. E vamos lá ver. Está a trabalhar, ok. Sim, tem a luz do motor acesa. E sim, o motor não está bom. Mas olha, o motor está a trabalhar tão bem. Olha aqui, tão certinho, o motor está a trabalhar tão bem, tão certinho. Que varia que ele tem se está tão bom? Tem, tem, tem, tem, se vocês vierem aqui, agora está um bocadinho de vento Eu vou aqui acelerar um bocadinho, deixa eu ver se vocês conseguem ver assim eu vou, acelerar, eu vou acelerar um bocadinho E sim, não, não, não, não está bom Como vocês veem o carro está a fumar um bocadinho e o motor não está a 100%. Deixa-me desligá-lo para não estar aqui, não vem. Fica logo aqui uma fumaça dos diabos. Olha, aliás, vocês veem aqui dentro está uma fumaça dos diabos. Agora, Yuri, o que é que vais fazer? Pá, eu vou começar a recuperar este carro. Já tenho, como vocês viram, já comprei umas coisas, já estou a recuperar, já estou a arranjar e vou arranjando o carro e depois vai sair para vender para eventualmente. Comprar uh, outro carro e fazer outro conteúdo e tentar sempre assim fazer algum dinheiro, fazer conteúdo e vocês terem sempre temas novos, e carros novos, avarias novas, etc. Uh, portanto, se vocês, algum de vocês tiver interesse neste carro, pá, eu não penso vendê-lo para recuperar, mas digamos, eu tenho aí outra oportunidade para comprar outro carro e... E agora não tenho capital. Se houver um gajo genuinamente interessado para recuperar este carro, pode ser que a gente faça um preço. Se não, eu vou fazer com calma, vou recuperá-lo e, e só vai depois de pronto. Vou ver um carro hoje ou amanhã. Se conseguir bom preço, compro e guardo. Esse nem vou apresentar, vou guardá-lo porque vou ficar completamente teso. Mas pronto, este foi o carro que eu comprei. Pa, espero que me apoiem. Pa, o vídeo já ficou um bocadinho longo, mas espero que me apoiem. Não comece aquela coisa, ah, conteúdo igual, eu não vou entrar a subscrever. Ah, eu acho que estes carros merecem uma segunda vida. Este carro, provavelmente, com a variedade de motor que tem, vai ser algum dinheiro para arranjar. O que ele precisa aqui de interiores, vai ser preciso algum dinheiro. Acessórios, saias, etc. Vai ser preciso algum dinheiro. Pa, a pessoa ia mandar o carro para o contentor e eu decidi agarrar-me a mais um GSI. Epa, e acho que não fiz mal, acho que não fiz mal temos este aqui, conteúdo muito bom, eu gostei muito deste conteúdo e agora temos este aqui pá, que eu acho que também vai ser fixe, malta, obrigadão por assistirem, obrigado por apoiar, pá, fiquem bem e olha, temos mais um fixe. GSI, agora neste momento temos dois, até este ir à vida temos dois, vai, <risos> eu curto a brava isto Curto mesmo, curto mesmo, não, não consigo esconder, eu curto, sempre me aparece um carrinho assim de novo, eu não resisto, epá, tenho que comprar, tenho que comprar, tenho que comprar. Pronto, está feito, está apresentado. Este era o carro que eu comprei, este é o meu novo GSI. Na descrição estão as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, o meu e-mail, tudo que precisas saber para entrar em contato comigo. Fica bem, um grande abraço e um grande gás.